O clima familiar tá e, e vai morrer e vai morrer e vai morrer e vai morrer é rapaziada a gente vai chegar mano satisfação eu vou começando free, porque aqui a é ideia é reta você busca a direção meu amigo eu sou a seta eu vim passar cultura eu tô à busca de meta amigo você é alva mas que paga de meta vem vem comigo você é formiga e amigo, cê não aguenta a intriga vai vendo comigo, cê não aguenta com essa intriga você é formiga, eu te piso feito um caso de briga, cê falou até de carro mas errou a direção, mas tá tranquilo eu sigo na improvisação até porque cê se perdeu na sua levada, onde tu tirou a carteira pra me dirigir a palavra, aê, cê não pega cê não saca, mas só rima é fraca agora você que está moscando você falou mesmo que eu só tenho a formiga mais cordado, vai tomar um pau e sair formigando, cê falou que é você arrumou um problema, você sepa, é porque você se é do. Ah, tá vendo essa levada? Mas eu vou seguindo a rima, pra que aqui não tem mandado, eu vou botar na mesma rima. Você não tem esquema, você era seta, porque é fantoche do sistema. Mas nessa comigo aqui você arrumou um problema, e pode pra essa vitória que não tem se dirigir a palavra é aula de improvisação Eu dirijo sim, amigo, Celebridade de expressão Isso eu tenho, e isso é desempenho Amigo, cê quer me julgar, infelizmente, nem sabe de onde eu sabe venho Porque eu vim aqui só pra te dizer Tá travando demais, acho que celular é celular LG Mas eu tô tranquilo, você. não pega levada você é fraco demais, só manda rima decorada Pode pá, mas semana não é que eu chego sempre pra anexar Tipo indestrutível. Enquanto isso, meu rap é O celular Imbatível Quando eu mostro que eu sou cabreiro. Rima decorada é o caralho, amigo. Tu pisou no formigueiro. E aí? Essa é sua intriga, amigo. Vejo que você, se olha o rei só na barriga. Tá suave, eu faço freestyle e nós já em casa. Pisei no formigueiro, tô tranquilão em casa. Aê! Duas oh! mãos, eu só mando improvisação. E rimando aqui, não tem nenhum truque. Pisou no formigueiro. Olha, eu sou o Marcos o dono daquele programa de stand-up Enquanto isso você pede nesse ataque Uou.